Bem, já. Muito obrigada, É mais. demais. Ai, ai, ai, ai. vamos futuro. buscar. Vamos buscar o um óculos. Pelo... É mesmo isso. Pelo cu Mais uma pelo cu duro. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, Tem, ia, ia. tem que ser pelo cu Não dá para maiar. Mil da Bacongo tem que saber bater fundo. Eu bati bem o fundo. Sem bolas. Uhum. Achas que não? Não faz isso. Bati muito bem. Mostra o como é que bate bateu fundo. Por aí saiam da frente. Porque agora estou a mandar para baixo. Isso não é brincadeira. Vim mostrar o quanto eu valho. Se preparem. Batalha é melhor não trazerem navalha Porque agora eu vou explodir Isso não é de mentira, ninguém me aguenta Vim com tudo, aqui nada de truque Não me vem só com porque, porque O Kudur é uma recluta que eu enfrento Todos os dias que se meterem no meu caminho Já sabem look dinamite na casa, direitamento dos Estados Unidos e Viana, Vila Nova e Abana. Pessoal, vizinhas curibotas Levei o passaporte, mamá. Esse é por você, obrigado <risos>